sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com a professora Stefani Carizio De Paula, coordenadora do projeto de cluster de empresas que usam tecnologias digitais para implementação de sistemas circulares em cidades inteligentes. O projeto é uma das cinco propostas da URGS contempladas no edital da Fapergs de 2022, que selecionou nove projetos para instalação de clusters tecnológicos no Rio Grande do Sul. O edital, lançado em março deste ano, aporta 24 milhões de reais para fomentar os ecossistemas de inovação do Estado. O objetivo é gerar valor e induzir a criação de novos produtos e serviços em áreas prioritárias. Professora do Departamento de Engenharia de Produção e Transportes, DEPROT, da Escola de Engenharia da URGS, Stefanie é graduada pela USP de Ribeirão Preto, com mestrado em Tecnologia Farmacêuticas pela URGS, doutorado e pós-doutorado em Engenharia de Produção, ambos pela URGS. Como pesquisadora, é líder de diferentes projetos concentrados nas aulas de empreendedorismo social, de desenvolvimento de produtos e de serviços, como do Núcleo de Inteligência em Projetos e Sistemas, Nipros, da CNPq. Participa ainda do Laboratório de Otimização de Produtos e Processos, o LOP, da URGS, além de grupos de pesquisas vinculados ao DEPROT e ao DEG, Departamento de Expressão Gráfica da URGS. É membro fundadora do LIF. EE, Laboratório de Inovação e Fabricação Digital da Escola de Engenharia, e também da Hélice Consultoria, empresa acadêmica sênior para projetos de economia circular e gestão de projetos, entre outras inúmeras atividades. Professora Stefanie, muito obrigada por participar aqui do podcast. Seja muito bem-vinda. Oi Mariana, boa tarde a todos. Eu fico honrada de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco das coisas que a gente tem feito. Fico à disposição. Professora, para quem nos escuta não tem um conhecimento nessa área. O que é e para que fim serve um cluster tecnológico? Vamos imaginar, assim, que dentro de um contexto qualquer, de uma cidade, de uma empresa, enfim, a gente tem desafios grandes. Nossas cidades têm desafios muito complexos, que envolveria, talvez, um conjunto bastante significativo de competências, de pessoas com inteligências diferentes, para poder conseguir resolver esses problemas. Quando a gente fala em clusters, na verdade, a gente procura aproximar dentro de um determinado um espaço geográfico de uma empresa, de algum lugar, um conjunto de pessoas com habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, que se complementam, se integram e que ajudam, de certa forma, a resolver esses problemas que são complicados, que são complexos. É mais ou menos isso que é um cluster, eu diria. O projeto, então, de cluster coordenado por TI, é o cluster de empresas que utilizam tecnologias digitais para a implementação de sistemas circulares em cidades inteligentes. Essa é nomenclatura. Mas qual o principal foco a ser desenvolvido por este cluster? Gostaria de dar um passo atrás, Mariana, explicar uma coisa que eu acho que é importante. Quando a gente trabalha no conceito de economia circular, nós somos obrigados a entender assim que nós estamos falando em projetar coisas, produtos, objetos que no final da sua vida útil, quando já não servirem para mais nada, funcionalmente falando para esse usuário, ele não descarte esse produto num lixo, que ele vire um resíduo que impacte o meio ambiente. Ele tem que ser desmontado e as suas partes, de novo, serem reutilizadas em novos processos produtivos. O nome economia circular está vinculado a essa questão de você produzir coisas que no final da vida útil voltam a ser matéria-prima e voltam lá no berço, lá na parte inicial, servindo para construir novos produtos. Para podermos desenvolver esse tipo de sistemas circulares, a gente precisa de inteligências, como a gente estava dizendo, diversificar. Pessoas que dominam não, o projeto técnico do produto, pessoas que dominam também da área de custos, pessoas que dominam da área de desenvolvimento de políticas públicas para incentivar as empresas, pessoas que formem lideranças para trabalhar nesse sistema. Então, a gente começa a ver que você, para de fato conseguir colocar a funcionar um sistema de economia circular, você precisa de gente de qualificação distinta para poder fazer esse sistema funcionar, assim como o sistema linear funciona. Nosso sistema foi sendo desenvolvido no tempo de uma forma orgânica e funciona com todo esses elementos que eu comentei. Que tipo de sistema circular nós estamos tentando trabalhar com esse cluster, com essas competências que a gente comentou? É exatamente o que lida com a questão das embalagens. Por quê? A gente entende que dentro de cidades, nós, todos cidadãos, consumimos uma série incrível aí de produtos ao longo da nossa semana, que acaba gerando nos nossos lixos domésticos, domiciliares, uma infinidade de materiais diferentes, como resíduo. É plástico de embalagem, é papel, é metal. Nós temos diferentes variedades. E a gente se deu conta, Mariana, que esse produto que chega na minha, na sua casa, vem do supermercado. E lá no supermercado, quando esse produto fica em obsolescência, quando ele vence, o supermercado tem o mesmo problema, porque ele também precisa descartar aquele produto. Se o produto venceu ou quebrou, ou caiu da prateleira, foi rasgado, violado, esse supermercado também precisa dar um jeito nesse produto. Então, o que, que acontece? O nosso cluster, ele contempla pessoas com qualificação para poder desenvolver soluções inteligentes e nesse âmbito a gente está pensando de embalagens por exemplo inteligentes que contenham informações que vão auxiliar o próprio supermercadista assim como a nós que somos usuários desses produtos no final da vida útil dar um destino correto para aquela embalagem então venceu por exemplo uma caixa de leite no supermercado eu tenho que descartar eu sei então que o leite é orgânico eu posso botar na compostagem posso botar até talvez nesse caso um alimento poderia ser até no esgoto não teria nenhum problema mas e a caixa? O que eu faço com essa caixa? A caixa será tão inteligente que ela mesma te indicará olha, eu sou um material do tipo longa vida, eu devo ser descartado no caminho tal, que vai para a cooperativa tal, que nós vamos ter os caminhos certos para esses resíduos. Então a caixa vai caminhar para um lugar, o polietileno lá da minha garrafinha de suco de laranja vai para outro lugar, o PET vai para um outro lugar, mas a própria embalagem, ela terá informações, provavelmente digitalizadas, que vão ser lidas pelos nossos celulares ou de alguma forma fácil em que a gente vai ter instrução suficiente para colocar no lugar certo. Essa é que é a lógica, porque lá no fim da vida essa embalagem não vai virar um lixo, não vai virar um resíduo impactando o meio ambiente. Acho que é mais ou menos isso. Professor, nós falamos inicialmente num valor de 24 Milhões para todos os projetos. Mas qual o valor aportado para este projeto especificamente e qual o período de duração deste projeto? O projeto tem duração de 36 meses, e o valor que foi aportado pela Fapergs foi em torno de 2 milhões e 80.0 mil reais. Esse é o valor que a gente recebeu. Nós temos uma contrapartida também de horas, de professores, de pesquisadores, que são exatamente essas pessoas, diligências que estão fazendo parte, e talvez até de empresas que comprometeram conosco, nós temos startups envolvidas, nós temos pessoas do Ministério Público, da Secretaria de Inovação e de Ação Social, então as horas de trabalho também compreendem uma contrapartida aí financeira que complementa um pouco esse valor. A senhora comentou desses diversos atores, digamos assim, o projeto ele será coordenado a partir da escola, mas pressupõe essa formação de agrupamentos entre universidade, institutos de pesquisa, órgãos do poder público, entidades até da sociedade civil organizada, empresas, startups, em setores estratégicos. De que maneira isso ocorrerá na prática e qual o papel de cada segmento envolvido neste agrupamento? Muito boa a pergunta, Mariana, porque o grande desafio nosso é fazer a governança desse projeto. Nós estamos assim, pensando já de início, nós pretendemos já na próxima semana fazer reuniões, onde nós vamos distribuir, digamos assim, responsabilidade, ter frentes de trabalho, uma frente de trabalho desenvolvendo a parte mais digamos, tecnológica e digital, outra preocupada com a questão do mapeamento desse sistema e assim por diante. Nós temos alguns atores que têm, digamos, ações bem relevantes, por exemplo, dentro do Ministério Público, da Secretaria de Inovação e Ação Social, nós temos aí um grupo que provavelmente vai estar pensando em políticas públicas, porque para que isso funcione nós precisamos dar incentivos incentivos fiscais para que as empresas tenham interesse em participar com a gente do projeto, incentivos para a própria população para também se interessar em participar no sentido de nós vamos ter que ter um piloto, nós vamos ter que escolher uma parte da cidade né, onde a gente vai implementar e fazer os testes para ver se a coisa funciona. Que tipo de incentivo será que nós podemos dar para a população para que ela faça parte e separe esse resíduo do modo como a gente quer? Então nós vamos ter aí grupos pensando nisso, nessa questão dessa interface nossa do projeto com a população. Eu creio que a ser Secretaria de Inovação, Ação Social e o pessoal do Ministério Público estarão nessa linha. Nós teremos aqui o Senai Inovação, que está conosco também ali de São Leopoldo, juntamente com a FURG, trabalhando na área digital. Eles têm uma força muito grande na área de sensoriamento remoto, o pessoal ali de Senai Inovação, e eles então vão nos auxiliar com esse aspecto, com o desenvolvimento da área digital aí do nosso projeto, que vai ser bem importante. Nós temos a Mudra, que é uma startup ligada na área de desenvolvimento de embalagem, trabalhando conosco na inovação de embalagem porque não apenas vamos propor a digitalização e tornar essas embalagens inteligentes, como propor novas, que sequer gerem resíduos ou que venham a ser resíduos. Então, a inovação em embalagens, a gente tem o pessoal da Mudra trabalhando conosco. Na universidade, a gente vai estar desenvolvendo muita expertise e conhecimento, aí, desenvolvendo a nossa expertise e conhecimento na área da integração desses sistemas, porque a engenharia de produção, ela olha muito de forma sistêmica, como é que são as interfaces entre cada um desses elementos. E ainda temos a Mãos Verdes, que vai trabalhar junto com a Trechim. A Trechim até é uma empresa que para nós está funcionando como âncora, porque ela tem uma experiência muito forte na área de resíduos sólidos, junto com a Mãos Verdes, trabalhando a qualificação da mão de obra dentro da cooperativa, porque as cooperativas de triagem também precisarão estar tá qualificadas para lidar com essa tecnologia que vai vir aí, junto com as embalagens. Então, é bastante complexo, você vê que tem muitas frentes trabalhando ao mesmo tempo. Professora, o estado do Rio Grande do Sul possui oito ecossistemas de inovação. Em qual desses ecossistemas está inserido esse cluster? Esse cluster está inserido na da região metropolitana de Porto Alegre, que é um dos clusters, agora se me perdoa, mas eu não me lembro exatamente o nome dele. Mas é dessa região metropolitana. Uma coisa bastante, acho que, relevante é que a cidade de Porto Alegre, a sua região metropolitana, ela tem digamos assim, uma cultura nessa área da sustentabilidade que é muito antiga. Se a gente observar bem, nós fomos uma das primeiras cidades no Brasil a implantar a coleta seletiva e isso Há mais de 20 anos Você vê, já tinha há muito tempo Essa atividade sendo desenvolvida aqui Orçamentos participativos ambientalistas. É. José Lusenberg, Que fundou a Agapan, que é uma associação Preocupada com o meio ambiente Desde tantos anos, década de 70, 80 Então assim, a gente entende Que para a cidade e para a região metropolitana O cluster faz muito sentido E ele existe por isso Na verdade, o cluster já está aí O que nós estamos dando é visibilidade para esse cluster Que são pessoas que já vêm colocar a mão na massa há muito tempo. Então, o que, de certa forma, o projeto revela é que esse cluster já existe e que a gente pode começar de, com essa denominação e funcionando de forma integrada para acelerar esse processo de desenvolvimento de inteligência para cidades e talvez até exportar para as outras cidades do nosso estado ou, quem sabe, até para fora do estado do Rio Grande do Sul. Acho que é mais ou menos essa ideia. Para finalizar, professora, ressaltando até o que a senhora já respondeu no final dessa sua manifestação, mas a acho acho importante aprofundar um pouquinho mais. A URGS teve cinco propostas contempladas e, dentre elas, três são coordenadas por pesquisadores aqui da Escola de Engenharia. De que forma a produção científica realizada na universidade pode beneficiar a sociedade e contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do país. Acho importante ressaltar isso para quem está fora dos muros da universidade. É verdade. A gente sabe que nós somos uma unidade grande, nós temos muitos cursos, isso também aumenta nossas chances, mas nós não podemos esquecer que a engenharia por natureza, ela é prática e aplicada. Nós sempre estamos falando de soluções concretas que podem ser colocadas, então a nossa pesquisa é uma pesquisa muito aplicada. Eu acho que faz muito sentido nesse momento a gente está bem contemplado, até porque o edital ele pedia projetos de de níveis de desenvolvimento tecnológicos mais avançados, que eles chamam de TRL, que é o Technology Readiness Level, de níveis mais altos. Isso significa que são metodologias, práticas, ferramentas que já estão mais prontas para serem assimiladas e implementadas no mundo real. Então, acho que faz muito sentido da engenharia ter abraçado. Mas acho que a pesquisa que a gente vem desenvolvendo, por exemplo, o nosso grupo Nipros, que você citou lá no início, nós temos aqui o Nipros trabalhando com a economia circular e ecossistemas de inovação. Nós temos o professor Alejandro, que trabalha com indústria 4.0. Só falando aqui da engenharia de produção. Imaginemos os outros cursos com as suas pesquisas, que são pesquisas de ponta, digamos assim, e que estão realmente fazendo a transformação da realidade. No Nipros, junto com a Hélice, só esse ano, para dar uma ideia para vocês, de 2020 e 2021, nós realizamos a implementação de projetos para empresas havaianas na área de sistemas circulares. Depois nós trabalhamos com a rede Açaí de Supermercados, que é uma grande rede que funciona do Paraná para cima, também preocupando com a aterro zero, depois nós trabalhamos com o iFood em embalagens recicláveis, a reciclagem de embalagens de isopor e atualmente estamos trabalhando com o Nubank também nesses processos de sistemas de circulares e sustentabilidade. Então, assim, é de certa forma a concretude disso que você está falando, são as pesquisas sendo implementadas na prática e fomentando a mudança do cenário, não só dessas empresas, mas nosso, porque somos consumidores e usuários dessas empresas. Então, eu vejo assim, uma grande oportunidade para nós, mas também uma grande alegria a gente está podendo fazer esse trabalho. Professora Stefane Carize de Paula, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Desejamos muito sucesso nesse novo projeto de Clusters Tecnológicos. Aproveitamos a ocasião para parabenizar a ti e a toda a equipe de pesquisadores envolvidas nesse desafio. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana, muito sucesso aí. Obrigada por vocês também fazerem esse trabalho tão bonito que vocês fazem aqui na engenharia. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada.